e defender a nossa honra. A honra do menino que cruzou o país para vencer a fome e se tornou engraxate, Do adolescente que se tornou um jovem operário. Do homem que se tornou pai. Ele estou com todas as forças para representar o povo brasileiro. Na tarde de incerteza da minha juventude. Nunca imaginei ser possível, mas foi. Me tornei presidente do povo brasileiro. Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente